Uau! Que grande dia! Primeiro a Polícia Federal mostrando a ligação do advogado Adélio Bispo com o PCC e agora, pasmem. tá aqui no Trend Topics, tendências de pesquisa em tempo real do Google Trends. Todo mundo furou a bolha da política, tá o Brasil inteiro sabendo. TV mostra ministro do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. No Planalto durante ataques. Oh, meu Deus do céu! Será que ele vai ser preso? Aqui, o perfil Leandro Rochel lá no Twitter escreveu o seguinte: os vídeos obtidos pela CNN hoje foram retidos pelo GSI por duas oportunidades. Seu acesso foi negado pela última vez no dia 13, há seis dias após ter sido solicitado pela bancada do Novo na Câmara. A negativa foi determinada pelo próprio general do Lula, à frente do GSI, que aparece nas imagens andando pelo Planalto tranquilamente, em meio à invasão, sem aparentar nenhuma reação. Então aqui tem a mensagem do dia 12. GSI nega enviar à Câmara imagens da invasão do Planalto por golpistas. Eles falaram uma deram uma desculpa completamente é, sem noção nenhuma, dizendo que as imagens eram muito grandes, não dava para enviar E aí o que, que acontece? A mídia é podre, que não está nem aí, simplesmente consegue essas imagens E nós vamos fazer um react aqui junto com vocês, tá certo? Vamos lá Esse aqui, é Esse aqui ó, vai lá Cara da CNN Parece fala. na imagem o ministro-chefe do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias. Hum, mas que curioso, ele estava lá nesse exato momento, mas que coincidência, não é mesmo? Não tinha ninguém no Congresso, era um dia de férias, não tinha um único deputado ou um senador, mas esse carinha estava justamente lá, não é mesmo? Que coincidência! Ele está na antessala do gabinete presidencial, enquanto há criminosos no local. As imagens de câmeras de segurança a que a CNN teve acesso com exclusividade revelam o tratamento de funcionários do GSI e do próprio ministro Gonçalves Dias como os invasores, após cenas vamos ver, vamos ver. de depredação e ataques ao patrimônio público. Optamos por não identificar os militares do Gabinete de Segurança Institucional. São 22 câmeras e mais de 160 horas de gravação que... Ah. Ai, ai, ai, se essa CPM já não ia rolar antes, pode ter certeza que vai Mostram agora. as decisões tomadas durante o ataque de 8 de janeiro dentro e fora do Palácio do Planalto. Eram 2h55 da tarde. As câmeras de segurança do Palácio do Planalto registram o um momento em que carros de apoio da polícia deixam uma das vias que dá acesso à Praça dos Três Poderes. Ué, foram embora? Tchau, simplesmente assim... Em seguida, os homens, que formavam a barreira de escudos, recuam. Às três horas e um minuto, os primeiros criminosos invadem com facilidade o estacionamento do Palácio do Planalto. Ah, mas com facilidade, que coisa, não? Momento em que seguranças formam um cordão de isolamento, mas a vários metros de distância dos invasores. Por que será que não queriam uma CPMI, não é mesmo? Por que será que a Jessi não queria que essas imagens vazassem? Mas a CNN conseguiu com exclusividade do peso. A porta principal foi fechada dois minutos após a invasão do estacionamento. Homens do gabinete de segurança institucional presenciaram os invasores que seguiram para a área detrás do palácio. Na entrada principal, esse segurança do GSI deixou o posto, acompanhado de outros militares. Ué, vamos embora, vamos embora, deixa, deixa quieto. E novamente, a tropa recuou. Essa... Ah, que coisa, não é mesmo? Portas abertas A câmera mostra a entrada dos invasores pelo outro lado do palácio Essa outra mostra a sala onde ficam militares do GSI Às 3h19, os militares deixam a sala Em poucos minutos, chegam os invasores <risos> Chegaram, não tinha ninguém, mano Tinha ninguém GSI E o vidro da sala é quebrado no circuito de segurança, é possível ver que os andares do palácio foram invadidos inicialmente por um grupo mais agressivo. Mesa foi quebrada, câmeras de segurança e o relógio que ficava no terceiro andar do palácio. Um outro grupo de invasores tenta organizar o que foi danificado. Oh, coitados, é né? Que esses devem ser os que estão presos por uma casa. Porém, o relógio é derrubado novamente. Esse homem quebra a vidraça e um outro o chama a atenção. Homem? Tio Zap puto. <risos> ai ai, tem então é os tio do zap tentando parar os, os próprios Black Blocks lá, infiltrados de merda, mas enfim, GSI fez o quê? Nada. Os do GSI circulam pelo palácio para recolher extintores e mastros de bandeiras. Alguns invasores usam What? os elevadores. What? Não! Pode ter incêndio, vamos pegar aqui esses extintores e levar embora. What? mas correm após alguns seguranças agirem não foi do GSI tá foram dois seguranças lá dois seguranças botou todo mundo para correr imagina se o GSI ainda tivesse lá talvez essa história tivesse sido diferente não é mesmo mas eles já tinham tudo planejado estavam aproveitando o momento o Capitólio Tupiniquim que a gente avisou por meses que iria acontecer mas não fizeram nada em outro momento no entanto os seguranças do GSI deixam o segundo andar em poucos minutos, o local é ocupado pelos vândalos e é... Mas que coisa, mano. Em todas as cenas, a segurança simplesmente foi embora. Deixaram para que quebrassem tudo. A câmera é Meu quebrada. Deus, em vários momentos, funcionários do GSI e os invasores circulam no palácio. As imagens às quais a CNN teve acesso mostram a presença dos invasores na antessala do gabinete do presidente da república. Aqui estão funcionários do GSI e os invasores e também o ministro-chefe do gabinete de segurança institucional, Gonçalves Dias, no local dos ataques. Ué, ué, vamos lá, o Anderson Torres, que estava nos Estados Unidos de férias, tá, Que era férias dele, foi preso. Mas o cara que estava ali dando água, para bravo... Passando a mão nas costas dos invasores Tá solto? Alguém pode explicar a lógica por trás disso? Esse homem de camisa branca que aparece nas imagens É o capitão do exército Que segundo fontes era integrante do GSI na época Ele caminha em direção aos invasores Faz um gesto para uma mulher E depois abre uma porta Os invasores vão atrás E pegam água para beber Oh meu Deus, velho! Cara, nossa, velho! Não, não, não, não, Desse, dando água para os caras, velho. Ah. Esse mesmo militar aparece em pelo menos outras dez vezes nas imagens. Em outro momento, o capitão do Exército do GSI tenta conter um dos vândalos, mas não reage quando o homem pega um extintor de incêndio. É Essa outra não... câmera mostra um militar perto do relógio... Os caras trouxeram água para os caras, trouxeram água. O com sede. Vamos beber água e aí. Véio. ...quebrado. Ele fala com os invasores e chega a cumprimentá-los. Outros integrantes do gabinete que? de segurança institucional também circulam próximos aos invasores. Nessa imagem, um militar entrega água mineral a um grupo. As quatro... Jesse tava lá para dar água os cara, mano. Você tá entendendo? O surreal é isso. Nem mil anos eu iria esperar um episódio desse. Nem mil anos eu ia imaginar que o Jesse teve um trabalho tão ruim assim. Mas dar água, velho. Não. Isso aqui é demais. Isso aqui é Brasil, pai. Às 29 da tarde, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, aparece sozinho no terceiro andar do palácio. Ele caminha pelo local e tenta abrir algumas portas. O ministro entra no gabinete presidencial. Por que ele abriu essas portas? Em seguida, Gonçalves Dias volta pelo mesmo corredor e parece orientar os invasores a deixarem o um palácio. Eles caminham em direção à escada, local de saída do prédio. Tava de porteiro. O cara tava de porteiro ali, mano. Você tem imaginar uma coisa dessa, como do Que ridículo isso daqui é, velho. Meu Deus, mano. Outros funcionários do GSI também parecem indicar o local de saída aos invasores. Ó oh, tropa, o que tem tá? Pode sair, tá bom? Aí tá bom, não vou ficar... Eles quebraram tudo, não sei o quê, vai tudo bem, né? Vamos embora. Mas não se percebe nas imagens nenhuma ação do gabinete de segurança para deter os criminosos. Ao contrário, né? Só fugiram, recuaram, se viram que dois seguranças pararam todo mundo. Imagina se eles tivessem tentado fazer qualquer coisa, mas não. Deixaram o local... Para que tudo fosse destruído e toda a narrativa fosse construída. Centenas de pessoas presas, mais de milhares que foram torturadas. Simplesmente ali sem acesso à água, sem alimentação. Crianças, animais de estimação. Todos num galpão lá, simplesmente porque esses pilantras não fizeram o trabalho deles. Mas agora não é mais só a nossa narrativa. Não é mais a bolha da direita falando. Essas imagens vão circular o Brasil inteiro. Inteiro. Vamos ou não vamos abrir essa CPMI? Eu quero saber. Quero saber urgente, certo? Eu também quero saber a opinião aí de vocês, certo? Por último, participem da nossa oitava rifa, certo? Faltam seis rifas aí para completarmos. Tá, tá reservado. Vou ver se é fake essas reservas. Se não for, eu vou liberar para vocês, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.